Como cuidar do seu relvado? Nível de dificuldade, um martelo. Frequentemente colocada à prova, a relva precisa por vezes de uma intervenção para recuperar todo o seu esplendor, com ações simples e de fácil execução. Irá precisar de um tratamento anti-musgo, herbicida seletivo, sementes de relva e substrato para relva. Basta ter um corta-relvas, um rolo, um ancinho, um escarificador manual ou motorizado, um pulverizador, uma forquilha para cavar ou um sistema de arejamento e uma mangueira de rega. Irá precisar de luvas de proteção. Passo o corta-relvas para obter um relvado curto e limpo o contorno das árvores e dos maciços. Na presença de musgo, Trate as zonas afetadas. O produto demora cerca de 15 dias a queimar o musgo, que irá escurecer progressivamente. Pulverize de forma homogénea com um herbicida seletivo para relva. A escarificação permite eliminar o musgo e o feltro que se formam nos pés dos rebentos da relva nos asfixia. O ancinho escarificador é suficiente para áreas pequenas. Puxe na sua direção, raspando o solo. Mais rápido, nas áreas mais extensas, o escarificador motorizado possui lâminas que rasgam o solo à sua passagem. Após a sua passagem, o relvado parece que foi lavrado, mas assim que os detritos forem eliminados, estará ainda mais bonito. Indispensável, o arjamento consiste em perfurar o solo com furos próximos, com uma forquilha para cavar. Nas áreas mais pequenas ou com um sistema de arjamento para áreas maiores. Nas zonas em que seja visível a terra, é necessário fazer uma reparação. Para amaciar estas superfícies, passe algumas vezes o ancinho de forma inérgica. Semei uma mistura de relva especial para reparação à base de gramíneas de crescimento rápido. Passe o ancinho para enterrar as sementes. Cubra as sementeiras com uma camada de substrato para relva e passe o rolo, reg, para estimular a germinação. Uma passagem com o um escarificador para remover o musgo e as ervas mortas, uma sementeira em zonas iluminadas e tudo estará como novo em poucos dias.